Mais um programa Auge Brasil, começando um projeto para a defesa de animais. Curiosas estátuas gigantes da cidade de Amparo e a dupla eu e Matheus mostrando seu sucesso. Vou aprender a vou, é um gostoso. Uma curiosidade vindo diretamente do Amapá. Realizado na cidade de Macapá, é o Futilama, o futebol realizado na lama. Isso mesmo, com a maré baixa dos rios, essa competição é feita uma vez por ano. A dupla Ian e Matheus para mostrar os seus sucessos. Vamos lá? Fala galera, aqui é a dupla Ian Matheus Thiago. É um prazer imenso estar aqui com vocês e um grande beijo! Abraço! Prazer eu é um sou um o amor da sua vida. Que eu te amo, nem precisa dizer A vida fica bem mais colorida Minha felicidade é você Trazer é o som amor da sua vida Que eu te amo, nem precisa dizer Trouxe rosas, chocolates, meu amor Esse jantar à luz de velas é pra você É isso aí, pra quem gosta de uma boa música Hoje a gente está com a dupla Guia, é Matheus e Iago Meninos, prazer. O prazer, o prazer é todo é nosso. nosso. Obrigado pelo convite, sempre uma honra. Começamos assim, natural de que lugar? Americano. A americana. Mesmo. <risos> Quanto tempo a carreira de vocês começou? A gente começou muito novo, eu tinha 10 anos de idade, uh, o Iago 15. tinha 5, acho que foi em 2000... 14 anos já. É, foi em 2010, anos. por aí. Não, antes... Ah, não sei! <risos> Bom, Mas faz uns 14 anos Correto O tempo, cada tempo são aprendizados novos, experiências novas E o estilo de vocês? É mais sertanejo universitário, é o sertanejo raiz, é um pouco de tudo? Nos fale um pouco Então, a gente é bem eclético, na verdade A gente sempre pega vários estilos de música e... E eu acho que esse é o nosso diferencial, inclusive não só sertanejo, a gente é uma dupla sertaneja, claro, a gente canta sertanejo universitário, sertanejo raiz, mas a gente também canta outros estilos de música, o nosso show é bem diversificado. Correto. E atualmente, como vocês veem a música sertaneja? São sucessos imediatistas, vocês acham que tem muita dupla no mercado, o sol é para todos? Essa é uma, uma questão muito, muito complexa quando a gente analisa a partir do, da indústria. Mas eu acredito que a, a internet ela ajuda bastante. Essas pessoas que estão começando a gente, enfim. esses artistas que não têm tanta fama. Eu acredito que o sol seja para todos. Tem que ter muita sorte, não somente talento, mas é possível. E os artistas regionais, sempre que tem uma oportunidade como vocês, né? artistas regionais, estão sempre... E os é <risos> tem Com certeza E quais os projetos de vocês, meninos? Olha, a gente fica um pouquinho com o um pé em cada canoa né? A gente segue a nossa vida artística, a nossa vida acadêmica Ao mesmo tempo É a famosa é a vida dupla, né? É Vocês é. são compositores também? Sim, também Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou chorudo Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Perder gostoso ah, E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Um giro também na cidade de Amparo Conhecendo as estátuas gigante, Obras do artista Gilmar Pina Chegamos aqui em Amparo Para conhecer as estátuas gigantes A curiosidade do dia de hoje Trata-se de estátuas religiosas E vamos lá Nosso Giro Nos acompanha Estamos aqui na cidade de Amparo para conhecer as estátuas gigantes. Trata-se de estátuas religiosas que contam passagens da Bíblia. diferente e do bem, cuja ação é defender animais. Daniela Pompeu recolhe animais nas ruas e coloca lá no seu abriguinho. Ao mesmo tempo, ela confecciona pingentes do seu animal de estimação, que é uma maneira de manter a renda para seu projeto. Vejam... Eu estou com 28 animais Sobre a minha responsabilidade. Depende exclusivamente de mim. É. E você teve essa ideia de começar a fazer os escolares, né? Que seria esses, né? Os escolares com o pingentinho ah, dos pés, é isso? Isso, na verdade, eu comecei há dois anos atrás a fazer esses pingentes para complementar minha renda justamente Focada para me conseguir a manutenção desses animais. Né? Porque só com o meu salário. Com 28 animais está bem pesado. Depois a pandemia piorou, piorou muito, né? O salário congelado é por dois anos. Então eu tive a ideia, eu vi na internet um curso, que até então eu não conhecia sobre eh, as joias afetivas, eu nem sabia que existia. E quando eu vi, eu me apaixonei falei, bom, então eu vou começar a fazer essas joias que eu nem consigo manter os animais que eu tenho, porque são 28, não é pouco, né? Para uma pessoa só. E se eu pôr na ponta do lápis, eles moram lá há uns 15 anos, então eu tenho que ter as responsabilidades. a Para quem tem interesse em colaborar com esse projeto, você tem telefone ou rede social que você pode nos passar, né, para quem não está nos assistindo? Sim, é o 19 981 36 52, ou nas redes sociais o Eterno Canto E o Augio Brasil fica por aqui. Lembre-se de levar a felicidade com você. Porque tem gente que passa a vida inteira procurando encontrá-la. Até mais!